Fala aí rapaziada que fica mais de uma semana sem gravar vídeo, beleza? Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo E eu vou explicar aqui mais ou menos o porquê de eu estar sem esses dias sem gravar vídeo Bom, há mais ou menos quase um mês atrás eu comprei um cartão SD Coisa que eu não tinha antes Isso ajudou muito a produzir alguns conteúdos para que eu fiquei tipo meu Deus eu vou conseguir gravar vídeo todo dia com mais qualidade e sim eu tava conseguindo fazer isso só que que deu um problema né para variar né porque Gravar vídeo todo dia é meio difícil e também provavelmente é dar uma merda Então o que deu? Meu cartão simplesmente queimou, tá ligado? Então eu fiquei sem Então agora eu quero dizer que o canal vai ficar uns tempos aí sem vídeo, beleza? Porque assim, não vai ficar tipo um mês sem vídeo Pelo menos eu acho, né? Enfim, eu acho que eu vou ficar aí mais ou menos agora a frequência vai abaixar, beleza? Então pode aventar aí, bora pro vídeo Era só isso que eu queria dar um aviso no começo aqui, No vídeo hoje, eu vou ensinar vocês aqui, mano, a como tá fazendo esse bonequinho que vocês estão vendo aí na foto, beleza? E, mano, é um bonequinho muito. Você pode usar para colocar em foto, de Discord, foto clube, enfim. Mano, é um bonequinho muito bonito que eu sempre procurei isso, velho. E eu nunca achei, tá ligado? Eu nunca. Peraí, que isso der... derrubaram um bagulho aqui. derrubar um. Bom, galera, é esse bagulho aí se chama boneco né porque eu não sei também o nome mas eu finalmente achei isso e é, só lembrando que os créditos estão todos aí no card no card e na descrição beleza totalmente ao card Oxi, o nome do cara é card e eu botei no card que eu não entendi o que ele falou enfim, a gente vai estar gravando aqui. E para você fazer isso, você vai precisar baixar um template de imagem que tá aí na descrição, beleza? Então, primeiro depois você vai precisar do aplicativo Pixel Studio. Então você abaixa ele aí, tá na descrição. Ou então você pesquisa lá na Play Store que você já. Acha. Vamos abrir o aplicativo. Você permite aqui o que ele pedir. Tudo que ele pedir, você permite. Pode confiar. A gente... Aí ele meio que dá uma travada, aí vem aqui Tá tudo certo, tudo aqui você pode deixar Porém aqui em largura você coloca 19 Por 25, beleza? Que essa é a resolução que a gente normalmente usa para fazer isso Aí beleza, vai abrir isso aqui, mano E aqui tem várias opções como você pode ver Você vem aqui nesse Foto de uma montanha com mais, né? Que é a sua galeria Aí vai estar tá dando uma carregada vem aqui do dispositivo e vem aqui open from Photo ele vai estar tá carregando no meu aí tem aqui a foto que eu tô com ela mano a foto template aí você espera clica lá e carrega e aqui mano simplesmente você vai fazer o seguinte mano. eu vou lhe ensinar aqui como é que é Bem, a gente vem aqui mano e pega um preto a já tá no preto Aí beleza, deixa eu, deixa eu vou pegar aqui um amarelo, um amarelo, só um exemplo, só um exemplo, um amarelo, ou laranja, não um amarelo mesmo. deixa eu achar aqui, viu amarelo, a gente arrasta aqui, mano, e acho que foi amarelo. A gente vem aqui para dar um zoom assim, mano. Aí o que a gente faz? A gente vai simplesmente agora pintar aqui com é sua skin, beleza? Se você sabe aí... Sua skin eu vou lhe ensinar praticamente tudo aqui, mano. Eu vou fazer aqui mais ou menos minha skin. Aí aqui okay, agora esse é o sapato. Eu gosto, eu gosto de fazer só um pedacinho do sapato. Um, um pixel assim, tipo... Um bloco que já é praticamente um sapato meu. Aí a gente vem aqui, passa aqui. E essa outra parte aqui, que tem esses bons. A gente coloca a camiseta ou a camisa. No caso a camisa é meio vermelha. Na verdade é vermelha. A gente passa aqui. E vai passando aqui. Aqui no outro braço, você pode ver que você posta aqui, ó, dois blocos aqui que já é uma camisa. Agora, se sua skin for mais ou menos maiorzinho assim, tipo, ela... Peraí que eu tô gripado. coroa não, desgraça. Aí, mais ou menos aqui, mano. É... Aí, praticamente aqui já é sua skin. Porém, uma coisa que eu recomendo é você vir aqui, mano, pegar a cor preta e traçar aqui, ó. Menos aqui. Aí aqui o que eu gosto de fazer, como o meu cabelo do meu personagem é preto, eu venho aqui, é, deixa eu só pintar a pele primeiro. Eu tenho que achar aqui uma cor de pele que seja parecido com a da minha imã. a gente vem aqui no laranja, tem aqui o um marronzinho que eu gosto de usar na minha, aqui, beleza. a gente passa aqui ó, vem pro outro, aí nós pinta aqui a cara toda. Só que aqui nesse outro lado aqui, você pega aqui e deixa um pouco mais escura para aparecer que tipo tá sombra. ligado? Fica um efeito boa da hora. Então a gente coloca aqui, por tipo, exemplo, eu aqui número 4, aí fica mais tipo peraí, aí. Eu vou puxar mais para cá, galera. Né? Vai ficar mais escuro aqui, ó. Ué. peraí, aí. A gente vai puxar aqui. Ah, mas não tá mudando. Enfim, acho que já tá completo. Ah, é porque tá em, em preencher completo. Beleza. Depois disso a gente vem fazer o olho aqui. Eu normalmente faço assim, mano. Eu venho aqui. Não aí. Vem aqui, aí eu passo aqui. Aqui. Aí eu pego um branco. E passo aqui e aqui. Pego o preto de novo, passo aqui. Aqui. Pego o branco, passo aqui e aqui E já tá feito praticamente o olho aí Agora eu faço o meu cabelo, mano Vamos fazer aqui o cabelo O cabelo do meu esquema é mais ou menos assim Ele vem aqui, é todo cacheado, igual na vida real Os caras já ficam imaginando como eu sou na vida real, tá ligado? <risos> é, é, é. Enfim, você vem aqui, ó Vai passando aqui Tá parecendo uma mulher Esse menino aqui na foto, velho E como meu olho é meio preto, mano Fica confundindo aqui o cabelo com o olho você percebe aqui que fica estranho? Então eu gosto de deixar aqui, ó, mais ou menos o cabelo com cor diferente, entendeu? Vou deixar aqui. Essa não é minha skin normal. Eu vou deixar aqui mais ou menos assim, ó. Só para não confundir o cabelo, entendeu? Ué. Ó, galera. É o seguinte. Como esse bagulho vai bugar o cabelo, eu vou deixar aqui o cabelo, ó só para dar um exemplo eu não vou usar mesmo essa foto tá suave tá ligado a gente vem aqui ó passa aqui passa aqui aqui e aqui é só um exemplo tá bom não que eu tenha alguma paixão por rosa ou alguma coisa assim que eu não gosto muito dessa cor então eu vou deixar aqui ó mas aqui só um exemplo ah, não vai ficar muito estranho o cabelo rosa, ah, não? Meu cabelo rosa fica da hora até, mas enfim, tá assim aí. Praticamente, minha skin é assim, tá feita. você pode ver que a skin é assim que se faz o bagulho. Eu vou traçar aqui, ó. Calma aí, pega a cor aqui, passa. Beleza, agora se liga como ficou. É literalmente é assim, galera. Que faz o bagulho. E você pode adicionar alguns detalhes e para salvar. Você vai arrastar sua baixa de navegação, vai clicar no botão de sair aqui Aí... Você é, vem aqui vai aparecer para salvar aqui Espera que vai carregar um anúncio Anúncio do Kawaii. Não tem direito diretoral Vou pular Ufa Aí nós vem aqui mano, e tem aqui salvar a opção Aí beleza, você pode ver que tá ali meu bichinho. Aí você vem aqui em... É... PNG escolhe 16 por dia. X16 vem salvar depois você clica aqui no mais um de o que e foi salvo. Aí você sai aqui, vamos fechar tudo, entra na sua galeria e tá aqui ele mano. Aí você pode pegar e sei lá colocar um fundo, um bagulho de fundo assim, fica bem daorinha assim pra. Colocar, então é isso aí galera, eu espero que tenham gostado, é um vídeo assim bem diferente dos outros Mas eu espero que tenham gostado, é para o canal ficar sem vídeo mesmo, então é, nós tamo junto e falou